Um jovem marcou um encontro com sua namorada no prédio onde ela mora. Ela estava demorando muito para descer. Sem paciência, começou a ligar para ela, mas ela não atendia. Quando ele conseguiu, ela disse para aguardá-la na entrada do prédio. Em face da demora, ele voltou a ligar para ela. É. Enquanto bebia algo, ele sentiu que havia alguma coisa atrás dele. É. Ele viu um corpo flutuando atrás de uma pilastra Mas o pior ainda estava por vir Que que que que? Ah que assustador avançou sobre ele e o derrubou no chão. O que seria este ser? Seria um zumbi ou alguma entidade maligna? Opine nos comentários. Existem alguns mágicos tão surpreendentes que parecem ter superpoderes. Eles fazem as claras coisas que desafiam a ciência. No nosso primeiro caso, vemos um jovem mecânico projetando a energia de seu corpo no pulso de uma pessoa. O atrito foi tão intenso que a pele chegou a deformar na medida em que ia avançando com o um dedo. Qual seria a explicação para o que vemos? Aqui temos mais um truque que não tem explicação. Vemos uma pessoa removendo seus próprios dedos e os mudando de posição como se fossem peças de lego. Como ele consegue arrancar os próprios dedos sem remover uma única gota de vocês sabem bem o que? Seria alguma montagem ou realmente ele possui capacidades sobre-humanas? Um mago japonês deixou sua marca na sua calçada da fama. Com a força do pensamento, ele parece ter projetado a forma de sua mão no concreto. É como se ele tivesse derretido o chão com a energia que projetou de sua mão direita. Agora vemos pessoas com poderes de moverem objetos com a força da mente. Parece um cenário de filme de ficção científica acerca do final dos tempos, mas são imagens reais registradas por esses dias no México. Geralmente quando os pássaros se comportam desta forma é porque algo muito ruim está para acontecer. Os moradores de uma cidade do México, aparentemente Guanajuato, foram surpreendidos em janeiro por um acontecimento fora do normal. Centenas de pássaros tomaram conta de uma rua. Em uma gravação compartilhada por Josué Rediniz no TikTok, é possível vermos as aves cobrindo completamente a rua, mas também tomando várias varandas, telhados, carros e árvores. Será que estamos no fim do mundo? escreveu um homem na publicação, ainda não há explicação para o fenômeno, porém na internet o vídeo que entrega os telespectadores já bateu mais de 10 milhões de visualizações. Um internauta sugeriu que a rua da área residencial poderia ser um antigo ponto de descanso ou similar para aves migratórias. Outro acrescentou que o fenômeno acontece todo ano, seguido por um comentário que dizia que as aves estão migrando e pararam para descansar da longa viagem. E há quem diga que isso tenha sido por conta de uma mudança repentina no campo magnético da Terra devido à paralisação do núcleo como já noticiado inclusive na grande mídia. E você? No que acredita? Deixe a sua opinião nos comentários. Um zelador estava sozinho em uma fábrica de sardinha na Indonésia verificando se o local estava completamente vazio para poder fechar o galpão. Mas quando ele foi verificar no banheiro, ele teve uma surpresa desagradável. ele se deparou com uma criatura apavorante vestida de branco mas ele não se intimidou e foi ver se era um engraçadinho tentando lhe pregar uma peça Não foi bem isso que ele esperava descobrir, infelizmente o que ele viu não era algo do mundo material, ele viu algo que transcende ao mundo natural. Ele contemplou uma entidade maligna bem diante de seus olhos, um demônio que estava escondido dentro deste banheiro. <risos> Por isso que não é bom permanecer sozinho em banheiros públicos. Nesses locais vão todos os tipos de pessoas, inclusive aquelas carregadas de espíritos ruins. O resultado é este que vemos na tela. Assombrações. Em 14 de janeiro, Ocorreu um combate épico na Alemanha, dezenas de policiais contra um bruxo famoso no país. Ele é conhecido como o Mago da Lama ou Luzerat Monka. vídeo viral, o vemos com uma túnica marrom e um livro na mão combatendo os policiais locais. Ele teria convertido o chão em lama fazendo os policiais atolarem enquanto ele andava sem esforço sobre ela. O bruxo é um ativista alemão que neste momento junto de centenas de pessoas protestavam contra a demolição da vila de Luzerate, em ordem para expandir uma mina de carvão. Fotos adicionais e memes do mago foram postados no dia seguinte nas redes sociais. Ele já esteve em várias outras manifestações pela Europa, inclusive acompanhado de outras figuras sombrias do ativismo ambiental europeu, como a Greta. Sempre que ele se faz presente, a polícia aumenta o efetivo do batalhão de choque. Teria ele de fato algum poder sobrenatural? Deixe a sua opinião nos comentários. Isso é tudo, a gente fica por aqui. Se você gostou, já vai deixando o seu like. E se você gosta de assuntos, do sobrenatural, paranormal, ufologia, você está no local certo, então não perca tempo, inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.